Poucos são os caçadores que parecem quebrar as leis do uso de Nen no mundo de Hunter x Hunter, pois se você pertence a uma categoria, vai ter uma afinidade com as outras categorias laterais e claro, sempre em menor escala para as outras. Mas o que acontece quando surgem anomalias como o Jim Freaks, que parece usar 100% em qualquer categoria? Jim demonstrou habilidades em pelo menos... Quatro categorias distintas de Enem, o que é um absurdo completo. Mas e se eu te disser que o potencial de Jim foi revelado há muito tempo? Uma aura tão absurda que é capaz de replicar o terror das calamidades. Quero saber mais sobre esse potencial confirmado de Jim Freaks? Então se liga, vou falar nisso agora. Olá galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje tirando leite de pedra para falar de Hunter x Hunter Trazendo uma coisa muito legal, o potencial de Jim Fritz foi revelado, exatamente e é assombroso Ele é um monstro, muito mais do que o Gon foi na sua infância Tem umas coisas bem interessantes que vão explodir a sua mente, vão abrir a sua cabeça para novas teorias, assiste a até o final. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é um caçador nível 85 estrelas, faz o que? Espara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, estudo sobre o potencial revelado de Jim Freaks. Então vamos lá meus amigos Durante o arco de Grid Island Biscuit Diz a Gon Iquirua Sobre algo muito interessante Que o então presidente Netero Na época havia dito Sobre os cinco melhores usuários De Enem de todo mundo Isso abriu dúvidas e teorias Porque temos uma gama De usuários poderosos Já apresentados na série Que poderiam se encaixar Nesses cinco mais poderosos Mas também alguns ainda não revelados Que poderiam surgir Porém o mais interessante Nesse discurso É sabermos que o único referente e confirmado pelo próprio Netero como sendo um dos melhores usuários de Nen do mundo Era Jim Freaks, o pai de Gon Hunter x Hunter se destaca de outros animes do mesmo nicho por um simples motivo As batalhas de Nen não são sobre força ou poder Elas são sobre estratégia, quase um xadrez Você pode ter um soco que imita uma explosão próxima a um Big Bang Mas acabar sendo derrotado por uma simples corrente Então mesmo uma lenda... Pode ser surpreendido por um novato. Mas com Jim Freaks é um pouco diferente em relação a outros usuários de Enem. Nunca soubemos em qual escopo ele realmente estava por não sabermos qual é a sua habilidade real. Mas temos o fato de que ele tem uma aura tão assustadora que faz os outros sempre o temerem. Durante o seu tempo como um zodíaco, a autoridade de Jim Freaks na associação Hunter era inferior apenas a do presidente e do vice-presidente. Mesmo depois de deixar o grupo, ele ainda tem acesso a todos esses benefícios concedidos por seu status de caçador tão poderoso que nenhuma informação sobre Jim está disponível nas redes. Ele também ameaçou repetidamente para Stone Hill, que eu acho que é um dos hunters também mais poderosos. Do mundo dos caçadores E o fato de Jim fazer isso mostra que ele tem uma extrema confiança Nas suas próprias habilidades de combate Além dele ser famoso por seu poder Jim é conhecido pelo número de missões difíceis também Que ele já completou para a associação dos caçadores Bem como por sua capacidade de desaparecer Sem deixar um rastro Ao ponto que nem mesmo os próprios zodíacos Conseguiam encontrá-lo e ter informações O mais legal, adicionamos a mistura aqui Que ele tem informações vinculadas Sobre o continente escuro Além do que derrotou Razor Que é um usuário, convenhamos, muito Mas muito poderoso Recentemente foi revelado que o Nen existe Ranks de proficiência que vão de ótimo Até o último pico chamado de Supremo O extremo do uso do Nen Somente seis figuras se enquadraram No apogeu de aura de Hunter x Hunter Sendo dois deles vindo diretamente Do continente escuro Mas curiosamente Jim Freaks aparece de fora desses gráficos e a pergunta é... Por que esconder a sua categoria, Nem? O que ele realmente esconde? Será que o fato de Jim não aparecer em nenhum desses polos do gráfico é porque ele pode andar por todos eles... Com maestria e uso extremo em todas as categorias de Nen Um dos pontos mais curiosos sobre o Jin é como ele ficou tão forte E tem uma passagem galera que confirma que ele já era um monstro Mesmo quando criança Ele era tão poderoso em um nível que nunca vimos um novato ser E talvez você não saiba mas Jin Freaks é inclusive em parte responsável pelo que Hisoka é hoje Sim, Jin está diretamente ligado ao passado de Hisoka Tem uma passagem muito legal do Hisoka, onde ele pergunta sobre o Jin lá no arco da eleição. E você já se perguntou por que disso? É porque eles têm sim uma história. Pensem o seguinte. O que teria inspirado alguém como Hisoka a obter uma licença de caçador? Os examinadores discutiram isso em alguns pontos. Dizendo que é uma ótima oportunidade para se encontrar novos e fortes oponentes. Porém, meus amigos... O Hisoka, ele estava no nível de mestre lá da Arena Celestial e obviamente existem campeões mais altos que ele ainda não lutou. Inclusive não participando da Batalha Olímpia. Conhecemos Hisoka, toda a sua alma é dedicada a derrotar aqueles que ele considera acima dele. E a única maneira de ver Hisoka decidindo deixar a Arena Celestial, o que ele fez para ir ao Exame Hunter... É ir atrás de alguma coisa e nesse caso poderia ser o filho do próprio Jim. Notem como o Hisoka se concentra em Gol muito cedo no exame, mas por que você se pergunta? Por que o Hisoka está procurando por Jim no arco da eleição e qual a relação deles? Isso acabou sendo revelado galera em uma história de volume único que conta a origem do Hisoka, se você não conhece essa história, recomendo você procurar para ler Ou se quiser, eu fiz um vídeo narrando toda essa história, eu vou deixar o link aqui no card, é muito legal Nesse volume único, conta a história de Hisoka, como ele aprendeu nem quem foi o seu mestre E até mesmo como ele criou as suas habilidades tão conhecidas com a Goma É um mangá escrito por Sui Ishida, que é o autor de Tokyo Ghoul, mas com aprovação do próprio mestre Togashi. E o mestre Nen de Hisoka era chamado Moritone, o diretor de uma companhia de circo itinerante Que um dia tentou se tornar Hunter, seu sonho era ser um caçador Mas no dia que ele foi prestar o seu exame Hunter, ele presenciou um verdadeiro monstro no uso do Nen Que fez ele desacreditar do seu próprio sonho Após isso, Moritone começou a se tornar um psicopata assassino, tudo por conta dessa quebra que ocorreu ao presenciar o monstro do Exame Hunter. E quem é esse monstro? Você se pergunta. Jim Freaks. Sim, podemos ver sua silhueta nas lembranças de Moritomio. E quando ele luta com Hisoka, Hisoka tenta replicar as habilidades do seu mestre. Que acaba dizendo que é impossível copiar outros poderes nem. Mas ele acaba tendo um sentimento de ruína. O mesmo que ele sentiu durante o exame de caçador. Porque foi isso que presenciou lá. Jin claramente tem uma afinidade por copiar habilidades nem Pelas quais ele foi atingido uma única vez. O que foi mostrado quando ele copiou as habilidades de emissão de leório Depois de um único suco. Então é quase certo que Moritônio usou sua habilidade contra Jin. No exame dos caçadores. E então Jin instantaneamente conseguiu descobrir como funcionava o seu poder. E até utilizou... Contra o próprio Moritone. Ou seja, Hisoka teve que matar seu mestre. E também entrou nessa espiral de loucura que vemos. E o fato dele buscar Jin nas eleições. Pode ser muito bem. Mais do que curiosidade. Para saber seu nível de poder. Hisoka poderia estar caçando o um monstro. E presenciar o um Nen. Que conseguiu quebrar a vontade do seu mestre. O que convenhamos. É completamente insano. Nunca vimos nada parecido dentro da série. Mas ainda. No Exame Hunter 267. Houve apenas um vencedor desse exame. Que é o próprio Jim Freaks. E ele tinha apenas 12 anos de idade. Isso acaba adicionando mais uma camada de mistério. Porque o Jim... Já deveria saber nem mesmo quando deixou a ilha baleia. Isso mostra que Jin é um monstro desde garoto e muito mais prodígio do que o Gon é. O talento de Jin era tal que tirou de Moritone a motivação para ele refazer o Exame Hunter. A coisa mais próxima que já vimos disso, galera, foram com as formigas quimera. Principalmente a guarda real que tinha essa aura capaz de quebrar a vontade de qualquer um que se aproximasse deles. As formigas Vieram do continente escuro, passaram por diversas mutações e evoluções até chegar no seu ápice de evolução. Já a Jim Freaks, ele tinha 12 anos quando replicou a mesma coisa. O que faz você realmente se perguntar quais os limites de poder do maior caçador de todos os tempos. Muito legal isso, né? Sabia que o Jim com 12 anos já quebrou a vontade de um cara apenas... Demonstrando o poder da sua aura. Eu acho muito interessante como isso acaba se conectando com o Hisoka procurando ele agora durante o arco da eleição. Ele pode ter escutado falar sobre esse lendário o caçador, queria ver o seu nível de poder, porque lá na eleição, Hisoka ele estava dando valores né? 90, nível 80. Ele queria ver qual era o poder do Jin. Mas quem garante que ele também não estava procurando esse monstro? A motivação do Hisoka a se tornar um caçador é caçar aquele que quebrou a vontade do seu mestre E o Jin tem esse potencial sim De ser extremo em mais de uma categoria nem E não à toa não foi colocado nem mesmo nesse gráfico O que eu acho bastante curioso Todo esse mistério por trás do seu poder Uma coisa é fato 12 anos, já era um monstro. Saiu da Ilha Baleia já conhecendo o Nen. O que também é muito interessante. Com 20 anos, fez Gordie Island. Nunca vimos nada parecido na questão de composição do uso de Nen. Derrotou o Razor, que também é um outro monstro. Talvez um dos emissores mais poderosos que existem. E está aí agora indo para o continente escuro. Pariston Hill até dá uma tremida quando ele fala. Jin é sem dúvidas uma calamidade do lado humano. Rumando em direção ao continente escuro. Tem alguma ligação? Tem algum sangue correndo aí a mais aí dessa ancestralidade com o Don Pode ser oriundo do continente escuro? O que, que você acha? Qual a sua teoria? Compartilhe aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa um likezão também, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.